Tá vai ter todas as e portas agora. O que, é que tu acha que ela é? Não sei. Calma, calma, eu tô bem. Eu tô com um cara. Eu conheci ele ontem. Tu acha que vai passar logo? Quando passar, a gente pode fazer uma coisa só nós duas. Acampar. Se a gente ficar trancado aqui muitos anos, tu vai querer ter um filho? Não, nunca quis. When I was a child, Mama would just... Obrigada pela minha casa. Obrigada. acostumada a trabalhar com 90 crianças por dia. Um dia 90 crianças pra ninguém. Não, não aguento mais. Sim. Tu tem que aceitar, não, viu? Toma gosto.